a colocar LED no seu tênis. Confere o vídeo. E aí, meus Cookie monsters mais lindos do mundo, tudo, tudo bem, bem com vocês? vocês? Eu sou Otávio Seiji. E Manuela Dario. E vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Hoje, a gente decidiu trazer pra vocês um tutorial muito legal de como colocar LED no seu tênis. Sabe aquele tênis legal que você vê, de Nike, que tem mais? Tava tentando... Mas sabe aquele tênis legal que você vê da Nike, Max Que é caro que brilha. pra É muito caro Então a gente vai ensinar você um jeito muito fácil e rápido De fazer um tênis aqui. Então se você quer aprender e tá curioso Confere o vídeo Você vai precisar de fio de LED Tesoura Estilete Dois suportes pra pilha AA Duas pilhas AA um desgarrador de ponto ou algo pra furar. Dois adaptadores pra LED. Cola quente. Pincel, tinta acrílica branca e o tênis que você vai usar. Door, o fio de LED tem essa marcação mostrando o tal ponto positivo e negativo e onde você pode cortar sem comprometer toda a iluminação. Com estilete, eu corto com cuidado e eu retiro a proteção de silicone do LED. For you. O adaptador de LED tem um encaixe que abre Dentro desse encaixe tem duas garrinhas Eu coloco certinho nele o fio desencapado de LED E fecho esse encaixe Com o um desgarrador de costura ou qualquer outra coisa que você tenha do outro lado para furar Eu faço um furinho na lateral do tênis para passar o fio pro lado de dentro ah. Eu fixo o fio de LED no tênis Uma dica, usando somente a fita do LED Com o tempo ela pode soltar do tênis Então se você quiser, pode usar um pouquinho de Super Bonder Pra fixar melhor Música A LED tem essas marcas de corte. Eu corto certinho pra não dar ruim. Com a cola quente, eu fixo o pedacinho que ficou solto do adaptador no tênis. You Pinto de branco os fiozinhos que ficaram pra fora, pra esconder e dar um acabamento muito mais bonito. Agora, pra ligar o suporte da pilha, eu desencapo os dois fios. Antes de fazer essa montagem, eu vou precisar de um pedacinho de pano e velcro. Com a cola quente, eu grudo as laterais do pano e o velcro nas pontinhas de cima, fazendo uma bolsinha, aonde eu vou guardar o suporte das pilhas e colar certinho no tênis para poder esconder. Faço um buraquinho embaixo dessa bolsinha para poder passar o fio por dentro. Passo o fio por dentro e começo a montagem. Ligando cada lado desencapado do fio a um lado do suporte de pilhas. E relaxa que você não vai tomar nenhum choque fazendo isso não. Oh, oh, oh. Coloca a pilha pra conferir se tá tudo funcionando. Arruma a pilha dentro da bolsinha, feche e cola a bolsinha na língua do tênis. Agora é só fazer isso no outro tênis e tá tudo pronto. Gostado. Se vocês gostaram, deixe o comentário de vocês aqui embaixo, deixa o like também, se inscreve também, pra coloca dinheiro perder. na minha conta bancária também. Mentira. Mas se eu quiser, gente, qual é o problema? <risos> se você gostou, não esquece de compartilhar o vídeo com os amigos. É isso aí, até a próxima falou. aí, falou!